E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Estamos no segundo dia do navio, hoje é dia 13 de abril de 2023, viu? Nesse momento, agora, por volta de umas 10h30, 10h40 da manhã, estamos aqui na recepção, a gente chegou aqui no navio, o Edinho vai mostrar pra vocês, dá uma olhadinha aqui na recepção do navio. Mostra o elevador ali pra namorar. Música Aqui é a recepção e aqui você tem algumas informações, né, referente ao cruzeiro, como você chega que você tem, tá perdido, né? Mas gente, uma coisa estranha que eu achei aqui, o Edinho ele é muito inteligente para memorizar a localização, né? Eu já sou um pouco mais perdidinho com isso, o Edinho já é bem fácil. Então assim, em nenhum momento se perdemos na navio, em nenhum momento. O Edinho é muito inteligente para essa parte de localização. Só para vocês terem ideia, a gente cruza o navio de ponta a ponta e não se perde, mais de jeito nenhum o Edinho é certeiro nisso. Então assim, ó, já fica a dica para vocês, quando vocês forem viajar para algum lugar, chama o Edinho, que o Edinho não se perde mesmo. Aí nós fomos para Nova York, alugamos um carro lá, o Edinho sabia como se ele morasse lá de ponta a ponta, né? É, em inglês ele sabia para onde ir muito bom para isso. Então, fica a dica você que tem dificuldade para localização, paga com o Ed na passagem que ele vai com você, sabe tudo, tá? Bem, é, fomos no restaurante ontem, é exclusivo para quem aquele cliente é, especial com o estou aqui hoje no navio, cruzeiro MSC, é precioso. aí tá o Edinho aqui, restaurante, minha mãe, mãe. E nós vamos jantar agora no restaurante. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do restaurante, tá? É. Essa parte aqui, assim, são de café da manhã é aqui também. E aí tem esses números que é onde a gente faz o que. o navio pelo cartão. Então este cartão aqui é o cartão Diamond que mostra para você então o que a, a possibilidade de você entrar então atrás do cartão tem um código eu vou mostrar para vocês depois que quando você entra no navio ele mostra para vocês se você pode ou não entrar nesse restaurante e nesse restaurante que nós estamos aqui nós podemos entrar baseado ao que está atrás do cartão ele mostra os restaurantes onde você pode frequentar dentro do navio tá e aí nós estamos hoje aqui é, jantando, logicamente eu, o Edinho, ela, é, suquinho, que maravilha. Tomando uma sprite, o Edinho, olha lá, maravilha. E estamos aqui, ó, então com esse cartão, é, praticamente nós temos a, a, a entrada aqui no, no Cruzeiro e onde nós temos interesse de ir, né? E eu comi, estou que só comi ontem um, um macarrão, né? Um macarrão gostoso, uma delícia, tá? E aí tem muitos tiktokers aqui hoje, estou vendo, tem youtubers aqui famosos também, dessa, essa galera de tiktoker, de YouTube, tem uma galera grande aqui, né, é, hoje no navio aqui com a gente. Então eu vou mostrar para vocês tudo para nós aqui pelo canal. Estou tá bom? Estava tá tá gostoso. É, Estava gostoso e eu comi um macarrão, é, isso, uma delícia, tá? E nós compramos o Volcha é, de bebida não alcoólica, então... Aqui no navio em si não, tem, não estamos tomando cerveja, nenhuma bebida, bebida alcoólica. Tudo que a gente está bebendo é não alcoólico. O café é 2,80 dólares, então você está falando aí de ao dólar 5, é 2,85. Né? Minha mãe tomando bastante café, água. Eu não tomei nenhum energético agora, mas tem energético no um pacote. Tá? Então, nós três estamos com o, cargo, com o convite aí de bebidas não alcoólicas. Tá? É, nesse segundo dia de navio, nós tomamos um café, a gente achou o café muito turbulento, carregado mesmo, lotado. É, tem outros pontos do navio, por, talvez por ser o último é, cruzeiro no momento, pode ser que ele lotou da forma que lotou, Talvez por isso. Como eu não faço navio, então eu não sei responder com toda a propriedade. O que eu posso dizer para você é o seguinte. A minha mãe até brincou. Minha mãe, eu falei, minha mãe, se você quer uma comediante legal, é minha mãe, né? Mãe, o que você falou aqui no navio, quer que você falou para mim lá no café da manhã? Se o navio, a fundar, que acontece. Vai morrer um monte de velho. Eu só tem velho aqui. <risos> minha mãe falou. Eu sou da vergonha, mas tem um monte de Assim, a gente tá no lugar certo, né mãe? Aqui ó, é a, é a recepção do, do navio a gente tá gostando muito. Então, a gente ainda tá bateu um papinho aqui pra você estar tá tranquilo, não tem música, não tem nada. Então nós estamos gostando de ficar aqui, tá? E bem silencioso, mas o lugar é muito bonito, porque essas escadas assim brilharem, é lindo, né? E ontem teve show, teve um show uma da manhã, né? A gente começou, né? Evento, Por aí. Uma da manhã. E a gente estava muito cansado, não fomos. Hoje a gente vai, tá? No dia de hoje nós vamos de o Edinho. Mas, gente, eu achei assim, é uma experiência de três dias, quatro dias, né? Eu aguento. O Edinho é a mesma coisa. A gente falou que mais que três, quatro noites, nós não íamos aguentar. Pra Para nós, não é o nosso perfil ficar preso em um lugar só. É igual um resort. Você fica num resort, é, cinco dias, seis, vai tá te dando em jogo, né? E a cabine que nós pegamos eu achei legal, porque, além de ser ampla, gostosa, a áurea, é, nós estamos bem de frente, nós... Compramos um remedinho já por indicação que caso desse um jogo, tomava. Resolveu, travou minha mãe, disse que não sentiu nada, não sentiu balançar nada. O Edinho não Eu senti um pouquinho, tomei dois remedinhos, estou tinindo. Tá? Recomendo vocês comprarem? Recomendo comprar pelo site da Smallers ou da Livelo ou da, da Tudo Azul, onde você vai ganhar milhas de volta. Tá? Então, eu expliquei para vocês. Eu comprei com um cartão de crédito, usei o meu maior cartão com pontos, você faz a mesma coisa você, ou com cashback, tá? Você usa o seu cartão estratégico para comprar, vai ganhar pontos, vai ter aquela promoção que dobra os pontos, tá? E vai ganhar milhas comprando com o cruzeiro. Eu ganhei 50 mil milhas, e é grandinho. Nós estamos falando de 1.070 reais, 1.100 reais, tá? É, 1.200 do valor da milha. Então você pega esse valor e abate do valor do cruzeiro que você tem ou essa passagem, essa, essa, essas milhas que você ganhou, você emite uma passagem a regra. Né? Então, mais ou menos seria isso hoje para você no nosso segundo dia de cruzeiro aqui em Alto Mar. Tá? <SILENCIO> em tá? Aí lá em Búzios eu acho que eu consigo ter mais uma, uma rede boa. Comprei a internet, o pessoal fala, ah, a internet do navio é ruim, não sei o que Cara, a internet do navio funcionou a viagem inteira. Só não deu pra fazer, sabe o quê? Live. Mas a internet pegou no, no, no computador, é, subi vídeos, baixei vídeos, é, o Edinho tá usando a internet o tempo todo, respondendo membros o tempo todo, ou seja, a internet do navio funciona perfeitamente, ah, mas é cara, é igual de, de avião, de avião, você já, já comprou internet de avião? A internet de avião, você vai pagar, é o preço do, do internet de navio, você paga por 12 horas no avião, 30 dólares, né, então no um navio é a mesma coisa, só que o um navio é 24 horas, né, tempo de navio, a internet funciona, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, vou mostrar uma olhadinha pra vocês, deixa eu falar um pouquinho, fala um pouquinho o que você achou, é igual você falou, né? gostoso, mas pra mim, uns três dias basta, porque você fica preso, né? Sim, a gente andou quase o navio todo e já vai enjoando, né? Eu prefiro mais uma viagem, assim, pra conhecer outros lugares. A, faz... a sua experiência, sua assim, o que você sentiu quando você viu o navio, o que você via falar tal, como foi? Assim, você se impressiona, né? Que é muito bonito mesmo, né? É uma coisa muito luxuosa, assim. É gostoso. Você voltaria de novo? Ah... Não sei te falar. Acho. Eu creio, acho que não. Duvido. Acho que não. Aqui não. os amigos. A ah, só se vir uma galera bem legal assim pra curtir também, né? Porque, tipo assim, o que a gente tá vendo aqui é muito mais pessoas mais velhas, né? Bem mais velhas mesmo. Idosas, né? É. A de uma idade maior é que a nossa, assim. né? Eu sou jovem, né? Eu não sou? Não, você já é velho. <risos> você tá no lugar certo. <risos> Olhem pra vocês aí. Quem é mais novo, mãe? Eu, lógico. Quem que é mais novo, mãe? Você é, você e é mais é novo. Você é novo sim, só que é o teu cabelo é que tá representado. <risos> Mas eu não, pareço, não. eu não pareço um bebê? É novo, esses dois da minha. olhando o Edinho e eu, eu não pareço que claro, a minha pele não parece uma pele de pílstico? Parece. Um, lisinha, não tem ruga, é é limpinha. É, a é. do Edinho já tá é. tudo jogado, né? não tá? Não tá sim. Tá na... é. Imagina que tá rugado, ele tem uhum. uma roupa. E o cabelo que ele não tem? Isso tem você tá na moda. Tanta é. <risos> gente que é assim aí. Minha mãe é uma, é uma comediante, viu? Minha mãe sim é comediante. Ó, pro cartão. Edinho, é você eu o seu cartão aí, pessoal? Vê? Ó, esse é meu cartão Diamond. E o Edinho, eu mandei ele demorou pra fazer. Ó, esse é o do Edinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. O meu, meu é preto e o do Edinho é o azul, que é o classic, né? É o, é o principal. Assim, se o Edinho se hospedar mais num navio, ele vai conseguir mudar o status dele, né? Mas como o Edinho não tem interesse, eu também não tenho. Logo, logo a gente cai. Mas, por enquanto, valeu a experiência. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.